Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. A música de hoje que nós estamos trazendo aqui para vocês é O Rio e o Homem da nossa autoria com a espiritualidade, é claro. Olha só, é, é um tema interessante O Rio e o Homem e eu sempre dei muito valor para a água, né? Principalmente porque vivi a minha primeira infância no sertão nordestino, onde a chuva, onde a água sempre foram e continuam sendo uma bênção para todos. Esse é o pensamento que o nordestino tem com a água. Essa ligação, essa importância que ele dá, por ter passado muito tempo, às vezes, sem ver a água boa. Então, diante disso, eu fico muito revoltado quando eu vejo tantos rios aí no nosso país, principalmente até nas grandes capitais, funcionando como se fosse um grande esgoto a céu aberto. Que a gente não aguenta nem passar perto, que a gente morre de pena de ver aquele lodo passar, aqueles dejetos passarem ali, tudo quanto é coisa jogada dentro dos rios. Isso nos deixa revoltados. Quem gosta de água devia ficar sempre revoltado com isso. E eles ali morrendo às nossas vistas muitas vezes. É... E, e alguns anos atrás eu estava fazendo uma analogia, né, uma reflexão sobre esse tema, e recebi uma inspiração ali momentânea que, nit que nitidamente me dizia assim, o homem e o rio, Jorge, são muito semelhantes. E eu comecei a pensar naquilo ali, naquele momento. Me concentrei melhor sobre aquilo que estava sendo acabado de me ser sugestionado ali e me entreguei a intuição. Peguei uma caneta e fui colocando no papel o que eu entendia sobre aquela similaridade. Claro, sendo intuído ali, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. De antemão, eu já sabia que era uma música que a espiritualidade estava tentando me passar. E se nós observarmos, o homem ele é muito parecido com o rio. E que, de alguma maneira, para chegarem aos seus destinos, ambos, né, eles precisam de decantação, precisam de depuração. Ambos nascem pequenos, nascem inocentes. Contudo, ele já prevêem aonde eles querem chegar. Ou seja, o homem ele quer ir para Deus, ele quer ir para a felicidade, ele quer ir para o céu. E o rio quer ir para o mar. O rio ele consegue viver plenamente até o momento em que ele proporciona vida. Se ele não conseguir proporcionar mais vida, ele acaba morrendo. E o homem morre muitas vezes e só consegue evoluir por meio das sucessivas encarnações. O rio proporciona alimento para a vida continuar, seja qual for a vida. Sem o rio nós não temos peixes, sem o rio nós não temos a água para beber, não temos a água para cozinhar, não temos a água para se banhar, não teremos as plantas que precisam da água para crescer, para frutificar, né? e para nos alimentar. Sem o rio não dá para o homem viver. Portanto, o homem está ligado a ele, porque é o principal consumidor do alimento que o rio oferece, o que a água oferece. Mas da mesma maneira que nós testemunhamos a morte de muitos rios, rogando ajuda, sem oxigênio, nós vemos também homens morrendo de fome, abandonados, sem lar. O homem e o rio, meus amigos, eles são vivos, são seres vivos, que precisam caminhar, têm necessidade de caminhar. Para isso, precisam constantemente de ajuda para alcançarem os seus destinos. Cada um ajuda da sua própria maneira, pois somente dessa maneira é que o homem poderá voltar para Deus um dia e o rio voltar para o mar. Vamos para a música, o rio e o homem. O homem é como a corrente de um rio a decantar. Começa pequeno e sereno, prevendo onde quer chegar. O homem quer voltar pro céu, o rio quer voltar pro mar. O homem quer voltar pro céu. O rio quer voltar pro mar O rio vai ganhando vida Com as vidas que ele dá O homem vai evoluindo Com o passado que vem ensinar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 Para o mar, o homem e o rio são vidas criados para caminhar, precisam de amor e ajuda para um dia o destino alcançar. Para o homem voltar para o céu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 para o homem voltar para o céu, para o rio voltar para o mar. Ambos precisam de ajuda para isso, mas a ajuda vem de nós próprios, seres humanos. A mediunidade que nós, que nós constatamos para recebermos essa música foi a psicografia intuitiva, quando o espírito se aproxima do espírito do médium e de mente a mente vai transmitindo a mensagem, que depois nós transformamos em música também, que após a receber a mensagem, a música também já chegou, essa Guaranha, aos nossos ouvidos, sugestionado pela espiritualidade também. E a gente, nós tivemos a felicidade de gravar essa música no primeiro CD do Grupo Castelã, o CD Estrela Brilhante, que é um CD muito querido por todos nós, porque foi o primeiro, e a música O Rio e o Homem está gravado nesse CD. Queridos amigos, muito obrigado pela atenção de todos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima.